Plana mesmo, gente. O pessoal tá aderindo. Quantos, a esse porc... negócio. Quantos porcento? Sete... Sete não, por cento? 7% da pesquisa. 7%? Não, mas 7% das pessoas que eles perguntaram, né? Ah, que eles perguntaram, sim. E rodaram perguntou, em eles não Perguntou eles pra Fletchcom. Aqui... Eles não têm um número absoluto. Eles se bobear, eu não saber, né? duvido que seja um. Deve ser um número perto, vai? não deve ser um número tão, tão longe é. assim. No Brasil, talvez, 200 milhões, 10%. É o quê? É 20 milhões? Sim. É, deve ser o cara não, que Não, então não é 10%, um heranho, não. não. Não é 10%, é. Não. Não, menos é menos. não. 20 viu? milhões é muita gente. Cara, é muita coisa, mas gente. acho que não chega a milhares de pessoas. Não deve ser mais que isso. No Brasil, um é, milhãozinho? É. Talvez chega, vai. Acho mas... que é muito ainda, hein? Acho não, que é... não sei, tem bastante gente. Eu sei gente. que eu estava assistindo, eu estava assistindo esse documentário aí junto com o Gabriel. Gabriel, quem não sabe é meu filho, tem 10 anos.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 O que você tá falando, cara? Você é louco? Tipo, parece que tá falando com uns caras doidos. Eu tenho uma teoria Não. da teoria. Fala aí, eu cara. acho que esses caras querem ganhar uma passagem aí pra Lua. Eu acho. Ou também... Lua. Ah, eu ta... é verdade, eu também acho. <risos> Só pra ele poder chegar e falar, puta, tava errado. É verdade, é, ela é redonda. Ela né? já tá lá no espaço, hein? Lá na SpaceX, <risos> né? É, vê se o... como que ele chama? <risos> o Elon Musk.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 E é a teoria é de 276 anos antes de Cristo, o que a NASA tem a ver com isso? A NASA é de agora, pô. Cara, não é só NASA, tem Rússia, ah, ah, tem China, tem Europa.